Numa noite iluminada, foram eles que brilharam. Os blindados do Exército Brasileiro O palco das solenidades em comemoração aos 100 anos dos blindados no Brasil foi Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, e considerada a capital dos blindados. Com as presenças do ministro da Defesa, General Braga Neto, do comandante do Exército, General Paulo Sérgio, do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General Laerte, do Comandante Militar do Sul, General Stunf e demais autoridades, foram lançados o selo e carimbo comemorativos da data. A moeda com a imagem do Marechal José Pessoa, pioneiro dos blindados no país, que também foi homenageado em mais uma obra do Coronel Stigarríbia, pintor que eterniza momentos marcantes do nosso exército, além de um livro que registra toda essa história. A história também foi contada no pátio do primeiro regimento de carros de combate, em um grande desfile de luz e som. Que mostrou a história dos carros de combate pelo mundo. E desde a chegada do primeiro blindado do Brasil, o FT-17. <risos> a evolução e os feitos históricos de verdadeiros heróis. E me marcou mais foi quando o Renault FT 17, né, que tem 100 anos aqui no Brasil, se mexeu, se movimentou, mostrando que está vivo na nossa história. Poder ver a pujança dessa tropa, a vibração, a diferença que é essa tropa tem infantaria, tem cavalaria blindada. Uma história forjada em lutas e no aço.